Pô, vem cá! Pô você já conhece a profissão do presente? Ainda não? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar! Bora! Olá para você que está vendo esse vídeo, aqui é Alisson Costa, diretamente dos estúdios Bravende. Para você que está chegando agora, já senta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, que toda quarta-feira, às 20 horas tem vídeo novinho para você acelerar seus resultados na área comercial. E eu te convido agora para estar tá conhecendo um dos motores da economia global chamado indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um mercado extremamente sólido, não só em virtude dessa crise sanitária que a gente está atravessando, sem precedentes, mas porque você pode deixar de comprar um patrimônio, você pode deixar de viajar, você pode deixar de comprar até roupa, mas com saúde ninguém brinca. As maiores empresas de tecnologia do planeta já se consolidaram com os dois pés nesse ecossistema. Empresas como Google, Apple, Amazon, Microsoft e o próprio TikTok já estão de olho nesse mercado da saúde. E dentro desses laboratórios, nós temos as unidades de negócios compostas pela força de vendas Pharma. São mais de 100 mil profissionais que atuam hoje aqui no Brasil, levando a informação e a proposta de valor. Clínica e assistencial junto aos stakeholders, como classe médica, farmacêuticos, laboratórios e pacientes. A honrosa função de propagandista médico tem como principal pilar levar qualidade de vida e saúde para quem precisa. Além disso, o REP ou propagandista médico, ele é responsável pelo setor ou determinada região onde ele vai desenvolver a parte comercial e atendimento do laboratório. A venda de conceito desenvolvida por esses representantes, ela acontece em duas frentes. Primeiro, pode ser no um canal hospitalar e clínica, que a gente chama de canal no retail ou pode ser diretamente no varejo e nas redes de drogarias, que a gente chama de canal Retail. E o desenvolvimento desse colaborador é um desenvolvimento acompanhado de muita informação técnica e comercial, porque a venda acontece em duas etapas. Primeiro, a venda de conceito junto à classe médica, levando informações científicas, dados, segurança prescritiva para o benefício do paciente. E também a venda acontece em canais de distribuição, como distribuidoras de medicamento, canal varejo, canal hospitalar e até operadores de saúde e o próprio governo alguns laboratórios possuem na sua força de vendas mais de mil representantes que atuam em campo levando essa proposta de valor clínico e assistencial e todo mundo já sabe que quem atua nesse mercado precisa ser alta performance por isso que cada laboratório praticamente tem um departamento de treinamento e desenvolvimento comercial da sua força de vendas. Alguns laboratórios possuem mais de mil representantes em campo, atuando em todo o país para essa cobertura de território. E aí, se você se identificou com essa área, com esse mercado que está cada vez mais aquecido e precisando de talentos para atuar na área comercial, escreve aqui embaixo nos comentários qual tipo de conteúdo que você quer ver no próximo vídeo, que a gente vai entregar todo o ouro para você. Meu nome é Alisson Costa e eu te vejo no próximo vídeo da Bravend. Vamos para cima!